Para iniciar, gente, para a gente já começar aqui no gás, escreva a seguinte frase aqui nos comentários. Escreva o seguinte, quem manda na lei da atração é a configuração da mente subconsciente. Só escrevam isso que vocês vão entender, no, no decorrer dessa conversa você vai entender. Quem manda na lei da atração é a configuração da mente subconsciente. Daqui a pouquinho vocês vão entender. Cara, isso foi uma das, uma das primeiras coisas que, quando a gente começa a estudar a lei da atração, é fundamental entender que você não usa a lei da atração. Muita gente tem isso, né? Como que eu uso a lei da atração? Me ajuda a usar a lei da atração. Você não usa a lei da atração. Da mesma forma que você não usa a lei da gravidade. Imagina se eu pego essa lapiseira e falo assim, hum, não vou usar mais a lei da gravidade, não. E solto, esperando que ela fique flutuando. Como se eu pudesse, ora eu uso, ora eu não uso, ora eu uso, ora eu não uso. A lei da atração é a mesma coisa, você usa o tempo todo. Ela não para para você usá-la, ou... Tem gente que fala assim, ah, depois de um tempo, parei de usar a lei da atração e começou a dar umas coisas erradas na minha vida. Tipo, você <risos> nunca para de usar a lei da atração, porque a lei da atração, ela não para ou espera você começar ou não. É um processo natural, é um fenômeno natural que atrai tudo que estiver na mesma frequência emanada pelo seu coração. Ponto. Independente de você acreditar, independente de você querer, independente de você saber que ela existe, e independente de você achar que está usando ou não, você está usando porque, conscientemente ou inconscientemente, de qualquer forma, você está utilizando a lei da atração. De qualquer forma, a ela na tá nossa vida. Lá. Oi? De qualquer forma, ela trabalha na nossa vida. De qualquer forma. Isso é uma pergunta constante, cara, que a galera me faz. Como eu faço? É, como fazer com que a lei da atração trabalhe na minha vida? Eu sempre digo a mesma coisa, ela sempre está trabalhando na sua vida. A única diferença é: você está ciente sobre como ela funciona? Você está usando ela ao teu favor? Porque ela já trabalha na tua vida. Só que, tipo, você está influenciando essa lei de que, de que forma? É aqui que entra essa frase. Quem manda na lei da atração é a configuração da mente subconsciente, ou da minha mente subconsciente. O Gamonal usou o termo coração, não é, Gamonal? Por quê? Porque justamente a mente subconsciente é a nossa mente emocional. Para quem não está ligado nesses, nesses assuntos, presta atenção nisso. Já é muito discutido sobre esse tema aqui, as nossas emoções elas são 5 ve mil vezes mais potente do que os nossos pensamentos. Então, é por esse motivo que apenas pensar não resolve. Apenas visualizar não resolve. É necessário que você mude alguns drives mentais aí na sua configuração. Peguem essa palavra, configuração mental. tá É daqui que vem aquele, aquela, aquela palavra no inglês que é mindset, né? Que há um bom tempo essa, fra essa palavra está sendo mal vista. Ah, todo mundo falando sobre mindset. Ah, é bonito falar minds. Mindset, não é? Mas vem do termo configuração da mente. Tá fazendo sentido? Quando você muda a sua configuração mental, essa configuraçãozinha que está aí dentro, você faz com que a lei da atração trabalhe de uma outra forma na sua vida. É aqui que entra essa frase que nós acabamos de escrever. Quem manda na lei da atração é a configuração da mente subconsciente, ok? Eu vou colocar aqui um slide, aqui na tela, que vem do livro The Law of Success, que foi o primeiro livro de Napoleon Hill que ele lançou no ano de 1925. Essa tradução que você vai ver daqui a pouco é uma tradução livre, foi, foi eu quem fiz, tá certo? eu cheguei o máximo possível do que Napoleon Hill queria propor através da versão original. Então, prestem atenção. Eu vou colocar aqui na tela, então, o primeiro slide para você acompanhar. Veja aí. Esse é um texto do livro The Law of Success. Na língua portuguesa, foi traduzido como A Lei do Triunfo. Ok? Vamos lá. A nota-chave desta lição pode ser encontrada na palavra definido. Presta atenção nessa palavra aí. É muito espantoso saber que 95% das pessoas do mundo estão vagando sem rumo pela vida, sem a menor ideia de trabalho para o qual são mais adequados e sem noção alguma da necessidade de ter um objetivo definido pelo qual se esforçar. Há uma razão psicológica, bem como econômica, para a seleção de um objetivo principal definido na vida. Vamos dedicar a nossa atenção ao lado psicológico da questão. Primeiro, é um princípio bem estabelecido da psicologia que os atos de uma pessoa estão sempre em harmonia com os pensamentos dominantes de sua mente. Eu vou repetir novamente essa última frase aqui. Ó. É um princípio bem estabelecido da psicologia que os atos de uma pessoa estão sempre em harmonia com os pensamentos dominantes de sua mente. Qualquer objetivo principal definido que é Deliberadamente fixado na mente e mantido lá, com a determinação de realizá-lo, finalmente satura toda a mente subconsciente até que automaticamente influencia a ação física do corpo para atingir este propósito. Seu objetivo principal definido na vida deve ser selecionado com um cuidado deliberado e, depois de selecionado, deve ser escrito e colocado onde você o verá pelo menos uma vez por dia, cujo efeito psicológico é imprimir este propósito em sua mente subconsciente com tanta força que ele aceite este propósito como um padrão ou projeto que acabará dominando suas atividades na vida e o conduzirá passo a passo em direção à realização deste mesmo propósito. Daqui a pouquinho eu vou voltar de novo nesse slide número 4 aqui. Tá? Eu vou encerrar com o slide 5 e daqui a pouquinho eu vou voltar porque o segredo está aqui. ó, Está tá aqui nesse slide aqui. Tá? Uh, inclusive, bata um print da tela agora aí. Bata um print aí e marquem eu e o Gamonal lá no Insta. Bata um print aí porque vocês vão usar isso aqui depois. Um, dois, três. Vamos lá. O princípio da psicologia através do qual você pode imprimir seu objetivo principal definido em sua mente subconsciente é chamado de autossugestão. Prestem atenção nessa palavra, autossugestão, ou sugestão que você faz repetidamente a si mesmo. Eu vou ler novamente. O princípio da psicologia através do qual você pode imprimir seu objetivo principal definido em sua mente subconsciente é chamado de autossugestão, ou sugestão que você faz repetidamente a si mesmo. Voltando aqui de novo. Cara... Fenomenal esse slide, irmão. Se a galera entendesse isso, e é tão aparece tão claro, né? Mas se entendesse isso verdadeiramente, uhum. legal. A Maria colocou aqui, ó, é como resetar a mente para só pensar coisas próximas. Então, olha só. É... Você vai entender aqui, ó. A gente vai discutir sobre isso. Ontem eu dei um exemplo bem interessante sobre essa questão de você mudar crenças ou mudar padrões comportamentais que você tem. Né, que eu dei o exemplo do café, eu estava ali com o café e mostrei, vamos supor que o café seja crenças limitantes ou pensamentos dominantes que, que limitam você de agir de uma certa forma, que vai fazer com que você atraia coisas boas para a sua vida. Né? E a torneira, jorrando água, seriam crenças fortalecedoras. O que, que acontece se você colocar o café ali embaixo da torneira e ligar ela? O que, que vai acontecer? Aquela água limpa? Ou seja... As crenças fortalecedoras vão cair dentro, onde tem crenças limitantes. E pela pressão, com o tempo, repetição, aquilo ali vai fazer com que aquelas crenças limitantes saiam, aos poucos. É dessa forma que você, entre aspas, reseta a sua mente. Tá? Eu sei que o termo resetar é como se fosse apagar. Putz, apagou e de agora em diante a gente vai começar a colocar só coisas boas para dentro da gente. Não existe isso, gente. Eu, eu, pelo menos, não conheço nada que faça isso. A forma, vamos colocar assim, mais coerente, verdadeira, de você começar a mudar a sua configuração mental, lembra que eu falei no início dessa conversa, que quem manda na, na lei da atração é a configuração mental do seu subconsciente? É através de duas formas que você muda isso. Primeiro, é através da repetição, de algo que você faz constantemente durante o seu dia. Por isso a técnica que você vai aprender hoje, que foi ensinado por Napoleão Hill, e a segunda forma é através de impacto emocional. Para isso que existem esses eventos presenciais que muitos coaches, né, no Brasil fazem, né, treinadores mentais. O Gamonal já já fez também treinamentos assim, né, Gamonal. Se eu é. não estou muito enganado, né? E vai e vai sair logo, logo, já está, estaremos lançando o próximo ao vivo. Ô, oh, massa. Vai ser incrível. Essa, essa questão aí que a Maria comentou, eu acho que uma das coisas que, que talvez seja mais importante nessa questão de reconfigurar ou reprogramar a mente é, é como o Miseu falou, não, você não reseta a mente a não ser que você tenha Alzheimer. Tirando essa possibilidade, você não vai resetar. São caminhos neurais, sinapses neurais que são criadas no seu cérebro através das configurações que estão no seu subconsciente. Então, como que faz para você reprogramar a sua mente. Primeira coisa, não se preocupa com a crença negativa, se preocupa em colocar crenças positivas, porque no momento que você peço o seguinte, vamos passear de bike, tá? Vamos andar de bicicleta fazer uma trilha. E aí, no, tô indo lá para Floripa, vou encontrar com o Misael lá, a gente vai fazer uma trilha no meio. Da floresta, lá no meio das montanhas e tal, vai ser incrível com aquela vista, né? Difícil. E a gente vai chegar na bifurcação. Só que um canto tá cheio de mato e o outro tem uma trilha pronta. Esta trilha pronta, por que, que ela existe? Porque alguém passou repetidamente ali. Então vai se passando repetidamente até que cria um caminho. E isso acontece no seu cérebro também. Criou esse caminho, todo mundo já sabe, é ali que eu tenho que ir. Você não pensa, vou vazar pelo meio do mato porque eu vou chegar na riqueza. Você não pensa isso, por quê? Você não sabe o que tem no mato, você não sabe se tem cobra, você não sabe o que tem do outro lado, se na verdade vai dar certo. Então, vem um monte de pensamentos, tipo, ah, mas e se? E se não der certo? E se tiver cobra? E se tiver um bicho ali? Se tiver uma cobra, se tiver um... qualquer coisa assim que vai dando medo. O sucesso é a mesma coisa. Você tem um caminho que você está percorrendo, que você passou repetidamente a sua vida inteira. E este caminho, ele deixa lento a sua vida, ele deixa negativo. São crenças que as pessoas chamam de limitante. Entenda que toda crença é limitante. Se você tem pensamentos positivos, vai limitar os negativos. Se você tem. Crenças negativas, ou que vão é, limitar o sucesso, vai limitar automaticamente o outro. Então, sempre um polo oposto vai limitar o outro. Por isso, o que, que você tem que fazer? Está aqui, matagal, e está aqui o caminho. Nós vamos parar de passar nesse caminho e começar a passar por outro caminho. Só que esse caminho ainda não está formado. Quando você entra no meio do mato, o que, que acontece? O mato abre, mas logo depois ele fecha de novo. Porque você só passou uma vez. O caminho neural é a mesma coisa. Quando você começa a passar repetidamente, quando eu digo repetidamente, é mais de 70 vezes. Você tem que repetir mesmo isso. É, tem uma, uma gafe que as pessoas dão aí, falando que em 21 dias você reprograma a sua mente, cria um novo hábito. Mentira! Isso não é comprovado cientificamente. Isso vem da história de um livro de um cara que fazia cirurgias plásticas e que percebeu que algumas pessoas modificavam... Depois de mudar o rosto, mudar alguma coisa, eles mudavam alguns comportamentos. Aí misturaram, pegaram 21 dias, jogaram para a internet, todo mundo acredita. Não é verdade isso. tá? Existe um estudo que mostra que demora 128 dias, em média. Tem algumas pessoas que três dias já mudaram, tem pessoas que muito mais de 128. Então, ali no meio, vamos colocar aí uns 60 e poucos dias para você mudar. Então, é no mínimo 70 dias. E aí, assim, mas demora muito. Gente, nós estamos falando de mudar a vida. Não de começar a gostar de comer um doce. Para. É mudar a vida. Então, se demorasse um ano, seria muito rápido para mudar a vida para sempre. Não é verdade? Uhum. Então, quando você começa a passar no meio dessa, desse caminho novo e vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, o que, que vai acontecer? Vai fazer um caminho, vai fazer um buraco no chão que vai matar aquela grama, então vai criar um novo caminho. O que, que vai acontecer com aquele que você parou de passar? Vai encher de grama. Não é assim? Aqui é a mesma coisa. Você vai criar um novo caminho neural, onde você vai passar... E as sinapses neurais vão começar a ser ativadas num lugar. Por não utilizar o outro, ele vai morrendo. Esse caminho neural vai parando de ser utilizado. Então você começa a criar um novo caminho. Só que para isso você precisa criar essa mentalidade de riqueza. É importante você saber a sua crença limitante? É legal, se você puder saber, você pode quebrá-la. O que é quebrar a crença? É mudar. Você tem uma crença limitante, vai pro oposto. Ou seja, eu sou incapaz, eu não consigo nada, nada dá certo na minha vida. Não, eu sou foda, tudo que eu coloco à mão funciona. Aí você vai colocar a outra crença repetidamente e uma coisa importante, agir congruentemente a isso que você está falando. Porque não adianta você falar, eu sou rico, eu sou incrível, eu sou capaz. Aí na hora que vem uma situação para você fazer, você age igual sempre agiu. Entendeu? Aí não adianta de nada. Você ficar só falando, só falar, só pensar, não adianta nada. Tem que ter emoção. E você precisa ir. Da mesma forma que o pensamento gera uma emoção que gera um comportamento, o comportamento gera a emoção que gera pensamento. Então você pode fazer esse processo contrário também. E, cara, é muito legal esse exemplo aí do, do trilho. Eu gosto de usar esse exemplo também. Agora pensa é. o seguinte, né? Olha quantos anos, né? Quantos anos a galera está acostumada a, a trilhar um único lugar, um único trilho. Vai lá, 20, 30, 40, 50, tem pessoas mais de 60 anos. Estão acostumados é a trilhar um único lugar, e de repente, quando tem acesso a essas informações, ficam brabas ou é, muitas desesperadas, ansiosas, porque fazem uma certa técnica por, vai lá, três dias, né? No máximo, alguns, cara, 21 dias, putz, eu fiz por 21 dias, mas não deu certo. né Essa então, lei é, da atração não funciona, não. Não funciona, é. né? É sempre, ah, eu já fiz isso, eu fiz isso por 30 dias não deu certo. Entenda que, para algumas pessoas, é, é muito. Isso é muito relativo. Para algumas pessoas funciona em, em menos tempo, para outras pessoas demora um pouquinho mais, e está tudo bem. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, você vai receber sinais, ok? Sinais. Os sinais, eles acontecem, primeiro, internamente. Quando a gente fala sobre sinais, geralmente a galera pensa, putz, é sinais de fora, vai vir alguém do nada, vai vir um anjo do Senhor e vai me falar, ó, eis que te dou a bênção que você procura. <risos> E não é assim, gente, que funciona, tá? Os sinais são internos, internos. Uma, cara, uma coisa que eu gosto de sempre te dar como exemplo é quando eu comecei a mudar a minha configuração mental. Eu, comece, eu comecei a falar com as pessoas de forma diferente. Os meus pensamentos referentes ao que estava acontecendo no, no, no meu momento de escassez, que eu vivi no passado, eram diferentes. Tipo, eu ia no supermercado, que antes eu ficava frustrado, é ficava brabo, ansioso, eu sofri muito com ansiedade, eu ia no supermercado e queria comprar aquele queijo especial. Quando eu, eu tinha uma, uma mentalidade escassa, limitante, e que eu não controlava as minhas emoções, eu ficava frustrado por não conseguir comprar aquele queijo que eu queria. E olha que interessante, sinais, presta atenção nisso. Internos. Quando eu comecei a ir no supermercado com uma mente diferente, com uma configuração diferente, porque eu estava mudando, eu olhava para aquele queijo e eu usava o humor. Eu dizia, hoje eu não vou te levar, mas da próxima vez eu te levo. Irmão, isso deu super certo para mim. Não foram todas as vezes, eu tenho que confessar, não foram todas as vezes que na outra vez que eu fui no supermercado que eu consegui comprar. Mas aquela forma como eu comecei a conversar comigo mesmo e como eu encarei aquela situação, Foi sensacional. Tem um outro detalhe também dentro da parte do supermercado. Uma vez eu tava numa fila gigantesca, cara. Tava indo para pagar, né? Fiz minhas compras, tava indo para pagar. E tinha uma pessoa na fila reclamando de tudo. Reclamava disso, daquilo, daquilo outro. Reclamava até de Jesus que reclamando, cara. E daí ela veio conversar comigo achando que eu iria dar, dar corda para aquela reclamação. E eu, na minha tranquilidade, comecei a conversar com ela a respeito daquilo que eu acreditava ser o correto. Né, a partir do meu ponto de vista. Quantos aqui estavam na live de ontem? Coloquem aqui. Eu estava, Misael. Quantos aqui? Teve uma coisa que eu discuti na live de ontem que foi sobre percepção. O que é percepção mesmo? É a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Isso é percepção. A percepção que você tem hoje, ela vem da sua configuração mental. A percepção que você tem vem da forma como você está configurado a pensar, a agir, a falar. E olha que interessante, essa configuração mental ela é formada por muitos paradigmas que você absorveu ao longo da sua vida. E naquele momento que eu estava mudando os meus paradigmas, que é uma junção de, de crença e hábito, quando eu estava mudando a, os meus paradigmas, veio aquela pessoa querer enfiar ela abaixo, as crenças dela, querer que eu compartilhasse com ela aquilo que eu não concordava mais, que não fazia mais parte de mim. Só que olha que interessante, isso, isso tem a ver com a física quântica, né? Dentro, dentro, do, da... dentro do novo pensamento. Quando eu falo sobre física quântica, no meu canal, não é sobre aquela física quântica que a galera fala de forma científica. Eu estou falando aqui através do novo pensamento, perfeito? Tem um detalhe bem interessante, gente, e eu acredito que vai cair várias camadas agora aqui. Ó. Quando você está nesse processo de mudança, vai acontecer várias coisas no seu exterior que vibram naquela mesma frequência que você vibrava antes. né? Alguns, Algumas pessoas religiosas colocam isso como tentação, não é? Como uma tentação, como uma provação vinda dos céus, para provar se você, de fato, está no caminho correto, se você vai permanecer no caminho correto. Mas tem a ver com aquelas... com aquela frequência que ainda mora em algum lugar na sua configuração mental, então você acaba atraindo isso de alguma forma. Só que o que vai determinar se você vai permanecer naquela configuração ou não, é a voz que você vai dar para aquela, aquela oportunidade. Olha que interessante. Quando eu estava lá na fila e aquela pessoa queria bater papo comigo sobre o que eu não queria mais discutir, eu comecei a falar o meu ponto de vista para aquela pessoa. Depois de um bom tempo falando o Gamonal, eu notei que eu parei as filas ao meu redor. Tinha algumas filas ao meu redor, várias pessoas. E, cara, eu não me liguei isso, nisso. Depois de um tempo, a... a a cabeça das pessoas estavam direcionadas para mim, me ouvindo o que eu tava falando. E daí eu fiquei todo errado, cara. Eu não sabia lidar com isso. Hoje eu vou no supermercado, eu vou na praia, eu encontro várias pessoas que me reconhecem, né, do YouTube. Eu vou lá, dou um abraço, converso. Eu já dei vários livros para algumas pessoas na no supermercado, na rua, na praia, inclusive. Só que na época eu não era acostumado com isso. E cara, foi bem constrangedor porque eu tava falando, eu não sabia putz, Será que eles estão? Será que eles estão gostando do que eu tô falando? Será que eles não estão concordando? Só que depois de um tempo eu fui me ligar. Vocês estavam quieto me ouvindo? É porque estava sendo interessante. E isso aconteceu, cara, várias e várias vezes, várias e várias vezes, depois daquela situação. E isso aconteceu, deixa eu falar para vocês, porque eu modifiquei a minha configuração mental. Várias pessoas vão vir até você, querendo que você volte para aquela configuração antiga. Várias situações vão acontecer para que você volte para aquela configuração antiga o paradigma que domina o ambiente em que você se encontra, é como se fosse uma fera muito braba dentro de uma jaula que está há dias já sem comer e ela está lá doida da vida, braba contigo. No momento que você começa a cutucar aquela fera, que dentro dessa desse exemplo seriam as crenças limitantes, quando você começa a cutucar aquela fera, ela vai querer te avançar. E dentro disso, Lembra que eu falei antes? A lei da atração obedece o quê? Escreva aí. Você vai entender. Tá? Fala, Gamoná. Essa questão da percepção é, um, é uma coisa fenomenal, né? Sim. É, eu tenho uma concepção sobre a vida, né? O que, o que é a vida? A vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em quatro áreas. E quando você entende que a vida, por que a vida são pontos de vista? Porque cada um de nós que somos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo, tem um ponto de vista sobre a vida. Ninguém tem uma visão da vida idêntica, igual. Cada um tem um ponto de vista. Por que, que cada um tem um ponto de vista? Porque foi programado a vida inteira para ver a vida através da sua programação, dos seus condicionamentos mentais, através dos seus... Paradigmas, que são um conjunto de programações mentais que comandam 95% dos seus comportamentos habituais. Então, quando algo acontece, você não vê a vida como ela é. Você vê a vida como você é, através do seu filtro mental. Então, imagine que quando você tem ali de 0 a 7 anos, você vai sendo programado, ouvindo coisas como você é burro, você não merece, você não é capaz, você... É feio, absurdo. você não consegue, nada dá certo, os homens não prestam, quem é rico não vai para o céu. E ele vai criando um filtro, ou seja, imagina que esse óculos aqui é como um filtro. E cada ideia, cada coisa que você vê, ouve e sente vai sendo colocado no seu filtro. E quando você cria o seu córtex pré-frontal e o neocórtex todo é... é formado a partir dos oito anos, ele começa a você começa a ter o raciocínio, você começa a questionar, fala por que mãe? Mas por que? Por que? Por que? Por Porque isso está sendo formado na sua, na, no seu cérebro. E quando você tem lá os seus 20 anos, o seu neocortex é totalmente formado, você tem ali a sua personalidade totalmente formada em cima do seu ponto de vista. E você não vê a vida como ela é, você vê a vida como o seu filtro permite, não é o fato é o filtro. Não importa o que acontece na vida. O que importa é como você vê o que está acontecendo. E você vai ver através do seu filtro. E aí quando você olha para a vida, e eu estou olhando de um jeito e você de outro, porque nós temos pontos de vista. A percepção é o ponto de vista que você vê a vida. E o que é uma expansão da consciência? É conseguir enxergar a vida através de vários pontos de vista ao mesmo tempo. Quanto mais pontos de vista você sabe sobre a vida e sobre as coisas, mais você expande a sua consciência e não fica com raiva, não fica com medo, não fica com ansiedade, é, consegue mudar e ter um ponto de vista sobre a riqueza agora. Então você começa a agir através desse ponto de vista e não sobre aquele que você aprendeu no seu filtro, na sua de pobreza e de escassez. Quando você expande a consciência e faz essa técnica que a gente vai falar aqui hoje, você começa a colocar novas programações no seu filtro e começa a ver a vida diferente. Ao invés de ver só assim, você começa a reprogramar e ver de uma forma diferente agora. E isso faz com que você agora consiga direcionar para a riqueza, para um relacionamento, para a saúde, qual área que você quiser. Né? É, a, os paradigmas eles não funcionam apenas para riqueza, para dinheiro, é para tudo. Ele comanda todas as áreas da sua vida, seja saúde, espiritualidade, relacionamento ou área profissional. Grana, investimento, qualquer coisa na sua vida que você faz, você tem um ponto de vista sobre isso. Mesmo que você nem saiba sobre aquilo, mesmo que você não conhece, você vai dar o seu pitaco. O que é o pitaco? É o teu ponto de vista sobre aquilo, porque você tem uma programação sobre alguma coisa, e em cima disso você vai ver, direcionar, comentar e se comportar através daquilo. Esse é o problema. Se você não nasceu numa família rica, por exemplo, vocês gostam muito de falar de dinheiro, então se você não nasceu numa família rica, enquanto você não reprogramar a sua mente para a riqueza, para o sucesso, você nunca vai ser rico. Por quê? Os pensamentos geram emoções que geram comportamentos que geram resultados. Os resultados, eles não vêm do pá. Ah, eu pensei e pá! aconteceu isso é lei do pai isso não existe existe todo um comportamento que é uma ação para ter um resultado para ter o um resultado teve que ter um comportamento para ter um comportamento teve que ter uma emoção para ter uma emoção teve que ter pensamentos e para ter pensamentos tem que ter uma base ou seja sua programação que está eu gosto sempre de falar que está no coração por quê porque o coração ele é emocional e ele é onde está o seu subconsciente então quando você tem a sua programação de escassez vai gerar pensamentos de escassez, que vão gerar emoções de escassez, que vai ser congruente ao seu comportamento e o seu resultado vai ser congruente ao comportamento. Então, emoção, comportamento, resultado. Se você muda a base, que é essa programação que a gente está falando, você vai ter outros tipos de pensamento. É, perceba que tipo de pensamento vocês têm comenta aqui, são pensamentos ótimos, tudo vai dar certo, eu sou foda, eu consigo, a vida tá maravilhosa, tudo tá fluindo, a vida é incrível, tem um bilhão de oportunidades para fazer milhões de reais? Ou você pensa, poxa, a vida é tão difícil, nossa, eu não consigo nada dar certo comigo, ai, fulano falou não sei o que, agora a eleição, nossa, eu sabia que ia dar merda mesmo, porque o, o político tal é não sei o que, vocês estão sempre pensando em coisas negativas, ou coisas extremamente positivas. Sempre pensando em investimentos, em como fazer mais dinheiro, ou em como pagar dívida. Onde estão os seus pensamentos? Os seus pensamentos vêm do reflexo da base do seu, da sua programação. Se você fica tentando mudar só os seus pensamentos, geralmente não acontece nada. Mas se você repete muitos pensamentos, o que, que vai acontecer? Uma nova programação vai ser colocada. E você vai ter um ponto de vista... Desta nova programação e novos pensamentos, novas emoções, novos comportamentos e automaticamente puf, novos resultados. E esses resultados vão te dar um impacto emocional. Você vai falar assim, puta que pariu, não é que o Gamonal falou que era só reprogramar a mente? E o que, que acontece? Esse resultado reprograma a mente de novo por causa do impacto emocional. Fazendo com que confirme aquilo que você estava programando. E pum, agora tem um caminho certo e já... Profundo ali, que dificilmente vai ser mudado novamente. Porque depois que você consegue ver algo, você nunca mais desvê. Você não consegue voltar para o seu estado de consciência anterior. É só expansão. A vida acontece para cima, para frente, para a evolução. Ela não regride. A vida não regride. Tudo está em eterna evolução. Faz sentido isso aí, Miser? Total, total, Gamonal. Tá me ouvindo? Beleza. Eu desliguei o microfone por um momento aqui. É, cara, total, total. Eu, é engraçado que tu tava falando sobre a questão de percepção, sobre que não apenas os seus pensamentos acabam de alguma forma influenciando as suas ações, mas as suas ações também influenciam os seus pensamentos né, e no, na sua configuração é, interna. E olha que interessante, eu, eu escrevi sobre isso no meu livro. Eu até exemplifiquei através de um desenho. Ó. Bata um print aí, gente, da tela. Crenças e mitos Estímulos e ações. Um retroalimenta o outro. Aliás, não bate print, não. Compra o livro, porra. Compra o livro. É, vem com pobreza, não, hein, gente? Compra o livro, que vale muito a pena. Aliás, o cara que escreveu a... <risos> que prefaciou o livro é muito bom. Tá? É, é bom, é bom, cara, né? É, falaram muito bem dele. <risos> Eu vou compartilhar isso aqui. <risos> Vende... Tem que vender o peixe, né, Gamoral? Ué. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é muito interessante, ó. Dê uma olhada aí. É rapidão, tá? O que que forma a percepção? O mundo tangível e o mundo intangível. Forma a percepção de mundo que você tem hoje. O que que é o um mundo tangível? É tudo que podemos perceber através dos nossos sentidos externos. Ou seja, o olfato, o paladar, visão, audição e tato. Legal? O que que é o um mundo intangível? O que é o mundo intangível? É tudo o que criamos e experienciamos internamente através dos pensamentos, sentimentos, emoções, imaginação, intuição, vontade, razão e informação. E o que é a percepção? Que seria a consciência, né? O nível de consciência que você vive hoje é fruto tanto do mundo tangível assim como do mundo intangível que eu acabei de discutir, né? Vamos lá, o que é a percepção? É, tu pega um pouco de água para mim também, por gentileza. Tá. Grato. O que é percepção? É a organização e interpretação de tudo que aprendemos através dos sentidos externos e da mente, dando, assim, significado à realidade que vivemos. Tem uma frase... Cara, isso aqui é, é sensacional. Tem uma frase do Ralph Waldo Emerson, que diz o seguinte, ó. As ações do homem são um álbum de retratos das suas crenças. Peguem isso. As ações do homem são um álbum de retratos das suas crenças. Ainda dentro dessa parte de percepção, eu gosto muito de falar sobre isso, Gamonal, porque putz, isso foi um desbloqueio muito forte para mim. Muito forte mesmo. É por esse motivo que, no mesmo bairro, algumas pessoas enxergam várias possibilidades e oportunidades e acabam adquirindo riqueza. E naquele mesmo bairro... Existem pessoas que ficam mendigando. Atenção, que ficam... É, qual que é aquela palavra, Gamonal? Para a pessoa que fica toda hora reclamando o vitimismo. Tá? Essa é a palavra. A pessoa que fica se vitimizando a todo momento. Então, qual que é, qual que é a diferença entre uma pessoa e outra? No mesmo bairro, uma alcança a riqueza, começando do zero, e a outra fica sempre na mesma. Reclamando, colocando as suas ações, assim como... O futuro nas mãos de um político, de um, de outro, não importa qual seja, aqui a gente não tá falando sobre, sobre política, mas ficam colocando o futuro da sua, da sua vida, da sua família, nas mãos de políticos, não é? Uhum. Ou nas mãos da família, ah, o, o problema que eu vivo hoje é porque o meu pai me criou dessa forma, minha mãe me criou dessa forma, meu tio, meus avós, meus professores. Dane-se, isso é passado, ok? É a síndrome do saqueque. <risos> é? A síndrome do Saque. Quantos aqui estão ligados nisso daí? Conta é, aí, galera? Quem sabe o que é a síndrome do saqueque aí? Comenta aí. É, só, um, só um detalhe para a galera perceber: você vê é. como é que a, a mentalidade de riqueza, a riqueza financeira, ela acontece quando há uma troca, né? O dinheiro é um símbolo de troca. Então, quando você dá alguma coisa para a humanidade, a humanidade te dá dinheiro em troca. Você vê como é que é a minha programação de riqueza? Ela é tão automática? Eu não penso para fazer tal coisa, que quando ele mostrou o livro, eu vendi até o livro dele, que não tem nada a ver comigo, entende? Porque uhum. tipo, olha, vai lá e compra o livro, você tem que, você tem que colocar as suas coisas para as pessoas saberem que você está vendendo, senão vocês nunca vão ter dinheiro em troca. Se você tem vergonha, se você tem medo de vender, acha que vender é algo negativo, é apenas uma programação. Entende? É a sua programação que acha que vender é ruim, quem vende é pilantra. E aí você fala, eu não quero ser pilantra, eu não quero ser negativo, eu não quero ser ruim. Ou quando você é rico, você é mal, porque os ricos eles roubam dos pobres, sabe? Isso tudo é uma programação mental. Então você precisa chegar nesse ponto, assim como eu faço, de ser automático, de você nem pensa, você tem maestria automática, entende? Eu explico isso no meu livro também. Ou seja, você você não tem que ficar raciocinando. E responder só uma dúvida aqui da Joyce antes que, que passe que eu acho que é bem legal. Ela Uau. falou assim: e como diminuir a dor de começar algo novo? Só dói, Joyce. Toda dor. Escrevam isso por favor. Toda dor é um chamado para evolução. Uau. Se está doendo emocionalmente, fisicamente não, né gente? Doeu fisicamente? Tá, tira a mão, resolve, cura e acabou. A dor é inevitável, mas o sofrimento ele é totalmente opcional, porque toda dor é ignorância. Então, se está doendo começar algo novo, é porque você tem uma programação que quer deixar você na zona de conforto. O que você vai fazer? Você vai começar a repetir para você mesmo. Eu amo coisas novas. Eu amo começar de novo. E você tem que agir congruentemente, mesmo com medo. Então, da mesma forma que o Misael falou ali sobre a questão de que ele mostrou no livro dele, da mesma forma que a emoção gera um comportamento, o comportamento também gera emoção. Então é aquele, vai com medo mesmo, vai com dor mesmo, vai com incômodo mesmo, e aí quando você começar algo novo e der o primeiro resultado positivo, puff, mudou, você agora não acha que vai dar certo, você tem pura certeza e vai começar a amar coisas novas. Eu amo coisas novas, e eu tinha medo de começar algo novo, porque algo novo, é desconhecido e nós temos medo do desconhecido, só que você tem que ir, você precisa ser corajosa e ir com medo mesmo, porque o contrário de corajoso não é o medroso, porque o contrário do medroso é o conformista, é aquela pessoa que se conforma, ou seja, eu estou com medo e vou ficar na minha zona de conforto, que eu chamo de é piscininha de merda, você está na piscininha de merda, está morna, está legal, eu não sei o que tem lá fora, Aqui, pelo menos, eu controlo. Só que aí alguém entra na piscina de merda e vem uma onda na tua boca. Aí você fala, não, chega, pra mim, nunca mais. Agora eu vou mudar a minha vida. Só que aí a onda basta, você fala, é, também não tá tão ruim, né? E você vê todo mundo ao seu lado, igualzinho, você fala, é, até que eu não tô tão mal. Tem gente que tá com merda aqui, ó. Aí você fala, lá fulano tá pior. E você fala, é, até que tá bom. Até que vem a onda de novo e você fala, não. Então você precisa sair dessa piscininha de merda da vida de vocês, que é esse conformismo Seja inconformado. Vá pra vida, vá buscar o novo. Eu larguei uma cidade onde eu sou cidadão benemérito, onde eu fazia shows, eventos, tudo que eu faço lá funciona com facilidade. Por quê? Porque tem que viver 40 anos lá, porra. Então eu domino tudo lá, é tudo muito fácil, tudo na zona de conforto. Só que eu nunca vou passar do limite lá, porque eu já estou no limite. Eu já faço meus eventos, meus shows, já vendo meus livros, tudo no talo. No maior teatro, com o maior público, eu já faço o melhor. Então, eu vim para São Paulo, eu vim para Campos de Jordão, na cidade que eu escolhi. Não conheço ninguém, tudo é novo. Numa casa nova, tudo novo para mim. Por quê? Porque eu preciso me desafiar, eu preciso sair da zona de conforto e começar a mexer no desconforto. Eu preciso gostar do desconforto, ou seja, me sentir confortável com o desconforto. Porque o novo. Vai ser desconfortável e isso está tudo bem. Entenda que toda dor é um chamado para evolução e toda evolução é um chamado para evoluir de novo, porque senão você vai entrar na zona de conforto. Cara, isso é sensacional, sensacional. Esse exemplo da piscininha de merda aí, cara. É. E tu vê que olha que interessante isso. Esses esses dias, cara, faz umas duas semanas umas duas semanas eu estava falando sobre isso, que quando a gente está acostumado a fazer tal coisa, a gente fica na, sempre naquele mesmo nível, né? Mas quando nós tomamos uma decisão de sair daquela piscininha de merda, não é? Para ir para um, um outro nível, olha o que, que acontece. Medo, porque você vai ter que fazer coisas que vão, vão é, exigir um pouco mais tanto da sua atividade mental, assim como também das suas ações. E daí, putz, o que, que eu vou fazer? Só que tem um detalhe interessante, dentro deste princípio, que poucas pessoas sabem, que mesmo com medo, aquilo que o Gamonal acabou de discutir, mesmo com medo, quando você toma uma decisão que vai fazer tal coisa, olha que interessante, você eleva o seu nível de consciência. Muitos falam sobre como expandir a consciência, o Gamonal falou agora há pouco sobre isso. O que, que é? Entender, não é Gamonal? Entender, aprender coisas novas. Fazer coisas novas. Quando você coloca para dentro de si coisas novas, você expande a sua consciência. Por isso que é importante você é, ouvir novas músicas, conhecer no novos cantores, novos músicos. É né? claro que tenham letras que vão contribuir contigo. Né? Por isso que é importante você entender sobre alguns assuntos a mais. Isso vai expandir a sua consciência. Quando você toma uma decisão, estando naquela piscininha de merda, você toma uma decisão, eu vou fazer tal coisa, porque eu sei que isso aqui vai me tirar dessa situação, você leva o seu nível de consciência e quando você leva, você começa a pensar a partir de uma outra perspectiva. Um exemplo que eu gosto de dar é o da galinha e da águia. né? A galinha não voa, a galinha só voa de avião, não é mesmo? Ela fica ali ciscando, comendo minhoquinha no chão, comendo o resto, fica ali no um cercadinho, só botando o ovo, mas ela tem uma visão super limitada. Pelo outro lado, o que, que acontece? A águia ela tem uma percepção diferente. Ela enxerga as possibilidades e o mundo através de outra visão. Lembra do filtro que o Gamonal falou agora há pouco? É isso. Seria a percepção. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem interessante, que inclusive está no meu livro também. Que Seriam duas frases. Essas frases são sensacionais, que é do William James. Vamos lá. Presta atenção nisso. Ó. A maior descoberta de minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando a sua atitude mental. Só que tem uma outra, uma outra questão aqui também. Não é apenas a sua atitude, atitude mental. Presta atenção nisso. Ó. Nós não sorrimos porque somos felizes. Nós somos felizes porque sorrimos. Tem uma outra frase de William James, é semelhante a essa, que ele fala o seguinte, o passarinho não canta porque ele está feliz. Ele está feliz porque canta. É a mesma situação. Se você está numa situação desafiadora, que você não tem vontade de fazer nada, saiba que essa vontade de não fazer nada e a simples ação de não fazer nada, você está validando uma atitude mental medíocre. Uma coisa retroalimenta a outra. Pare de esperar. Faz o barulhinho dos anjos aí, Gamonal. Faz o barulhinho aquele. Fazendo... Ah! Eis que te dou o que você procura. Para é. de ficar buscando sinais dessa forma. Esperando um milagre acontecer, é. né? Não é assim que funciona, meu, meus bons amigos. Você deve Só... agir. E no momento que você age, sabe que você está alimentando a sua atitude mental. E quando você muda a sua atitude mental, você está alimentando também as suas ações. E as suas ações vão alimentar uma a outra. Tá fazendo sentido isso? Então, mais uma vez eu digo, o passarinho não está feliz porque canta. Ele está, ele, ele canta, ou melhor, o passarinho não está feliz por... O passarinho não não canta, canta porque está feliz. Tá feliz. Ele está feliz porque canta. Se a situação tá dá tá um desafio, começa a agir diferente. É. Fechou? Algumas pessoas vão falar assim, ah, mas eu tenho muito medo de arriscar e acabo não conseguindo. A única forma de você conseguir ir com medo mesmo é quando o seu desejo for maior do que o medo. Porque enquanto o seu medo for maior do que o seu desejo, porque você nem alimenta o seu desejo, você nem para para saber. Isso tem tudo a ver com, com o que a gente vai falar hoje sobre a técnica, tá? Tudo a ver. Enquanto você não alimentar o seu desejo mais do que o medo que você tem, porque tudo que é desconhecido gera medo. Nós temos medo do desconhecido. E o nosso cérebro reptiliano, ele faz isso com a gente. Então você já sabe que vai ter medo Vai com medo mesmo. Porque depois que você passa de um certo nível, principalmente da barreira do terror, existe um mundo espetacular à sua espera. Só que se você não arriscar, se você não tentar, você nunca vai conseguir é, alcançar o porte de ouro. Entende? Por quê? Porque você nem tenta. Então você precisa alimentar o seu desejo, aumentando o desejo, para que este medo fique menor do que ele. Às vezes o medo continua o mesmo, mas o desejo é muito maior. O entusiasmo pelo seu desejo, tem que ser maior. E o que significa entusiasmo? Vem da palavra enteos, que significa Deus dentro. Então, o divino dentro de você fica feliz, ele quer alcançar, ele quer experienciar aquilo através da, do seu corpo físico, só que o medo, que nem existe, o medo, escrevam aí, é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. O medo... É a imaginação, ou seja, ele usa uma ferramenta mental. É a imaginação de uma possibilidade negativa. Aí ah, eu quero ficar rico, eu quero lançar um livro, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ir pro YouTube, eu quero abrir minha própria loja. Aí, a mente cria imagens em ação, imagens em movimento, dando errado. É a imagem de uma possibilidade negativa que é fantasiada pela sua mente em cima. Ela é projetada em cima dos seus paradigmas da sua programação. E aí você que está totalmente envolvido na tua mente e acha que você é a sua mente, o que que você faz? Você importa, você se importa para dentro do, da imaginação, gerando uma química hormonal no teu corpo que a gente chama de emoção. E isso gera um sentimento. O sentimento é o que a mente sente, que é a vibração emanada pelo seu coração. E você atrai pessoas, circunstâncias ocasiões que vão comprovar a tua crença. Tá vendo? Não era mesmo pra fazer. Tá vendo? Nada que eu faço dá certo. Tá vendo? Eu não sou capaz. Tá vendo? Eu não consigo. Tá vendo? Tudo que eu boto a mão dá merda. E assim você entra num ciclo vicioso na sua vida, onde você não consegue coisas novas. Por quê? Porque você não foi com medo mesmo e fez aquilo acontecer. E pode ser até que mesmo indo com medo não dê certo. Não dê certo? Da primeira vez. Mas talvez dê da segunda, da terceira, não importa. Só existe uma forma de você fracassar na vida. Qual é essa forma? Desistindo. Porque enquanto você puder imaginar, você pode realizar. E se você imaginou, é porque isso está dentro de você. Você tem capacidade de fazer. Senão você nem pensaria. Entenda que existe uma coisa muito diferente entre imaginação criativa, que vem do divino em você, e reflexão. Refletir não é raciocinar, não é imaginar. Refletir é pegar um espelho, ele reflete uma imagem pronta. Então, a sua mente, a sua programação, sua mente subconsciente, ela reflete as suas programações. Então, quando vem uma ideia externa, ela vai refletir uma ideia sobre esse, essa situação externa. Então, por exemplo, eu quero... Vou lançar um livro espetacular que vai ser best-seller no mundo inteiro e vai vender em tudo quanto é lugar. Vou lançar ele. O que a minha mente vai fazer se ela não foi programada para o sucesso? E se der errado? E se a minha, o que, que a minha família vai pensar? Eles vão me criticar e aí eu não vou ser aceito na minha família. Eles vão rir de mim. Eles vão falar de alguma coisa. E se eu não conseguir uma editora? E se, e se, e se, e se aquilo já trava tudo? Você contrai os músculos, gera uma química hormonal de cortisol, adrenalina. Você fala nem vou tentar porque eu nem fiz e já tô com o coração acelerado. Imagina se der errado, a minha família toda vai falar: tá vendo? Não era para ter feito. Quem é você para escrever um livro? E assim sucessivamente. Isso serve para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Você precisa mudar a programação para que isso aconteça. E é aí que entra a técnica de 1925, que a gente vai passar para vocês para que você faça essa programação e eleve o seu desejo mais do que você tem de medo. Eu gosto de usar, quando se fala sobre medo, é praticamente a mesma coisa. Eu uso uma outra frase, que é o seguinte. Que o medo é a ignorância do que é desconhecido. Por isso que tem aquela frase que até, eu acho que foi a Edna. é A Edna colocou ali, ó. Essa frase vai com, vai com medo mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo. É exatamente isso. É a ignorância do que é desconhecido. Quando você passa a conhecer, aquilo se torna normal pra você. Ponto final. Do que que tá rindo aí, rapaz? Da, da Ana. Da Ana? O que, que é? <risos> Comentada. O Renan perguntando vocês são bilionários financeiramente? Não, querido, não somos, não. A gente estava lá na capa da Ford, da, da Forbes. Da, da Forbes. É, não, não, não somos, Renan. Não somos. Eu, eu ainda não tenho a consciência de bilhão. Eu não tenho a consciência de como fazer múltiplos milhões até chegar em bilhão. Por isso, não sou. No uhum. dia que eu tiver a consciência, e isso vai chegar logo, logo, aí sim, conseguirei isso daí, mas por enquanto ainda não. É interessante falar sobre esses níveis de consciência, tem, tem tudo a ver com a técnica, inclusive. Níveis de consciência, esses tem vários. Existe um nível de consciência da pessoa que, que faz um salário mínimo, existe aquele que faz uhum. 5 mil, 10 mil por mês, 20, 30, 50, 100, Existe o do milhão, existe o do um bilhão. São níveis que você vai galgando para desbloquear. Só que tem um detalhe, muitos acabam colocando isso, eu não sei qual que é a, a intenção por trás da pergunta de quem? De quem mesmo? Do Renan? É. Eu não sei qual que é a intenção por trás da pergunta do Renan, mas alguns acabam colocando uma pergunta como essa, como uma objeção para o que a gente está discutindo. Uhum. como se o dinheiro fosse o fator determinante, ou se, ah, se eles não são bilionários, não faz sentido que eles estão. tá fazendo uhum. sentido? É, exatamente. São, são níveis de consciência que você vai galgando. Tá? Eu não estou discutindo isso aqui agora, julgando o Renan. Cada, cada um pensa da forma como, como quer pensar, não é mesmo? E no caso dele, ele fez Sim. uma pergunta, a gente está respondendo. Mas vamos lá. Não pensem na sua subida de nível de consciência... <cười> Perdão, gente. Hoje, eu estou enfrentando uma, um desafio na minha voz. Eu peguei uma, um, um leve resfriado, estou bem, mas a minha voz está um tanto limitada. tá? Então, em alguns momentos, eu vou me retirar, vou tomar uma aguinha, tomando um café para isso. Ok? Vamos lá. Não limitem a subida do nível de consciência de vocês em cima da parte financeira apenas. A parte financeira é só uma, uma das, das áreas da sua vida. Eles têm muitas coisas, vamos colocar aqui, ó. Eles têm muitas pessoas que querem fazer milhões por, por mês ou por ano, não é? Mas muitas dessas pessoas que desejam fazer milhões por mês ou por ano não querem, primeiro, desbloquear a camada da autoestima e da autoconfiança e do merecimento. Já querem logo de cara. Para você sair do nível que você está, que o, o Gamonal deu exemplo antes sobre a piscina de merda, não é? Para você sair do nível que você está, você deve desbloquear a sua autoconfiança, a autoestima e o seu merecimento. Caso contrário, não basta apenas você pensar e fazer milhões. Largue um pouco de lado essa, essa parte somente financeira. Ok? Largue um, pouquinho de, um, um pouco isso de lado. A parte financeira vai ser um reflexo do que você já é aqui. É a consequência, né? É o resultado daquilo. Tá certo? Vamos à técnica? Aliás, antes de você falar isso, eu fiz, um, eu fiz um vídeo que eu falo muito sobre isso. Eu até cito o pêndulo, lembra, Zé, Daquele lembra. vídeo que eu, que eu falo sobre o pêndulo e como que eleva. Isso. O, o nível de consciência, onde que você tem que elevar o seu nível de consciência. Quem ainda não me conhece, ou quem não conhece o Misael, que me segue aqui, vai no canal do Misael e se inscreva no canal dele, e quem ainda não me conhece, vem no meu canal, Luiz Gamonal, está escrito aqui embaixo, e, e me segue. No meu canal, logo na entrada, tem um vídeo principal, onde eu explico o princípio de ritmo do universo e como você elevar a sua consciência, para que não aconteça aquilo que acontece com a maioria das pessoas que ganham a loteria. O que, que acontece com a maioria das pessoas que ganham a loteria? Elas ficam piores do que estavam antes de ganhar o dinheiro. Por quê? Porque elas não têm isso que eu explico lá na, nesse vídeo, que já teve só no, só no canal do Fabrício, eu acho que chegou a quase um, um milhão de visualizações. Esse vídeo é tão fantástico que ele colocou lá no canal dele, o Misael colocou no canal dele também, para ajudar as pessoas a entenderem isso, tá? Então, se você ainda não me segue, vem aqui no canal Luiz Gamonal, me segue aqui também, segue o... e quem ainda não segue o Misael, vai lá no canal Misael Michel, que tem muito conteúdo, tá? Ontem eu tava olhando, cara, eu tenho quase mil vídeos no meu canal. Caraca, e... tem mais que eu, bro. <risos> e eu comecei uh, no ano passado, em 2021. Uhum. É, ano passado, 2021. Tá postando todo dia, não é? Acho que todo dia todo tá postando, dia. né? Todo dia. Legal. Todo dia. E, e foi, foi muito massa, cara, essa, essa velocidade toda que, que veio, porque eu posto vídeo todo santo dia, tanto no Instagram, que é o mesmo aqui, no Instagram eu posto quatro vezes por dia, mais os stories, e no YouTube eu posto todo dia, tem vídeo, mais os... É, como é que chama? No, no, é os Shorts, stories também, é? só... Shorts. Shorts. É, também nele lá, conteúdos gratuitos para vocês expandirem a sua consciência. Em relação ao dinheiro, eu falo de quatro áreas no meu canal, tá, gente? Espiritualidade, eu falo das leis do universo, que é exatamente o que eu lancei o meu livro, né? 320 páginas, falando sobre todos os princípios do universo. Como funciona isso para você usar na sua vida? Falo sobre propósito de vida e sobre iluminação, sobre você dominar a sua mente. Tá? Então, é, falo sobre saúde, sobre relacionamento e sobre a área profissional, principalmente dinheiro e carreira, que está ligado ao seu propósito. Então, se você se interessa sobre esses assuntos, sobre a lei da atração, sobre as leis do universo em geral, vem para cá, clica aqui no canal Luiz Gamonal, se inscreva aqui, ativa o sininho para você receber. Se você já me segue aqui, ative o sininho. E se você já segue o Misael, ativa o sininho para você receber os vídeos quando é postado. Senão você nem sabe uh, quando é postado alguma coisa. Eu vou voltar desde o 3, tá? Do slide 3. Qualquer objetivo principal definido que é deliberadamente fixado na mente e mantido lá com a determinação de realizá-lo finalmente satura toda a mente subconsciente até que, olha, presta atenção nessa palavra, até que automaticamente influencia a ação física do corpo para atingir esse propósito. E agora vamos para o ponto-chave da questão. Veja aí. O seu objetivo principal definido na vida deve ser selecionado com um cuidado deliberado. E depois de selecionar, o que, que quer dizer isso, gente? Esse cuidado deliberado, é... presta atenção em mim, você não vai conseguir fazer isso agora, durante essa live. Você vai dedicar no mínimo uma hora para pensar com cuidado no seu objetivo principal definido, aquilo que realmente você quer. Aqui no meu canal eu falo sobre três tipos de objetivos, que é o tipo A, tipo B e tipo C. Quando eu falo sobre isso é o tipo C que é aquilo que você não sabe como chegar nele, porque se você não sabe como atingir tal objetivo, se você não sabe o como ainda, é porque você não está nesse nível de consciência ainda. Mas quando você decide que vai atingir tal objetivo tipo C, você leva o seu nível de consciência e começa a pensar através de outra perspectiva. Por isso que a gente falou em vários momentos para você prestar atenção na palavra percepção, tá? Você não vai fazer esse objetivo agora, depois. Vamos voltar aqui de novo. Veja aí. O seu objetivo principal definido na vida deve ser selecionado com cuidado deliberado. E depois de selecionado, deve ser escrito e colocado onde você o verá pelo menos uma vez por dia. Dentro disso, eu devo colocar algo a mais aqui, ó gente. Uma vez por dia é muito pouco. Muito pouco. É só você fazer uma comparação. Quantas vezes você, você conversa com tais pessoas limitantes durante o seu dia? Quantas vezes? Pense nessas pessoas aí. Quantas vezes você ouve músicas por dia? Essas músicas só falam de, de traição, só falam de... Ficam desvalorizando as mulheres, os homens, ficam falando de, de pobreza. Quantas, quantas vezes você, você escuta isso? As suas conversas. Se você apenas uma vez... Ler, ver esse cartãozinho ou esse papel é muito pouco, tá? No mínimo, uma dúzia de vezes por dia. Eu tô falando isso porque foi o que eu fiz. E isso que eu fiz me ajudou a mudar a minha configuração mental mais rápido do que a maioria das pessoas. É claro que não foi apenas isso. Não foi apenas isso aqui que me ajudou a mudar a minha configuração mental. Foi uma série de coisas, uma série de coisas, tá?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 passo a passo, em direção à realização deste mesmo propósito. Eu vou explicar aqui rapidão como é que funciona isso. Quando você tiver o seu objetivo principal definido, aquilo que você deseja, a forma como você vai escrever isso está na live de ontem. Tá? Vão no meu canal, para quem está no canal do Gamonal, vai até o meu canal, Misael Michel, certo? E pesquisa pela live de ontem, que é a forma correta de escrever seus objetivos. Lá eu ensino uma, uma técnica conhecida... Uh, pela psicoterapia, como visão de orientação para resultado. Para quem não sabe, o seu cérebro ele é binário. Então, para trabalhar com o seu cérebro dessa forma, você deve dar uma visão orientada ao resultado. Se você simplesmente colocar um objetivo para o seu cérebro, ah, eu quero fazer tantos reais até tal dia. Isso não é uma visão orientada para o resultado. Porque você não está trabalhando com uma frase no formato binário tá? Enfim, assistam a live de ontem e tudo vai fazer sentido, tá? É dessa forma que você vai escrever o seu objetivo, da forma como eu expliquei ontem, perfeito? Quando você escreveu daquela forma, você vai colocar, que no meu caso, na minha carteira, eu coloco e vejo várias e várias e várias vezes ao dia. Quando eu faço isso, eu estou imprimindo no meu subconsciente essa nova ideia. E quando o subconsciente recebe isso com tanta força, o que, que acontece? Ele acaba influenciando a minha atitude mental, a minha atividade mental, os meus pensamentos e muda também a minha percepção sobre o mundo ao meu redor. E quando isso acontece, preste atenção. Lembra do exemplo que eu dei antes? Uma mesma pessoa no mesmo bairro faz milhões, enquanto a outra faz milhares, ganha um salário mínimo? A única diferença entre uma e outra é a sua configuração mental que influencia na sua percepção, que faz ela agir de uma determinada forma. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi, Gamonal, e para você que se interessa por esse assunto, que está inclusive no livro A Ciência de Ficar Rico, cadê esse livro? Está aqui. ó. Gente, eu, eu não mexam na minha bagunça, porque é a minha organização. A minha mesa que está cheia de livro, olha só, estou cheio de livro aqui. Eu estudo esses livros, eu estudo esse livro de novo. Esse aqui eu comprei, é um livro novo. O último que eu, que eu havia comprado, eu doei ele para uma pessoa. Eu senti de doar. Então eu comprei outro. O meu antigo, ele estava todo rabiscado. O Gamonal é testemunha. Eu estudo esse livro de novo, há dois anos. E como é que eu estudo os, meus, os livros que eu compro? Eu não, eu não leio uma porrada de livro, gente. Eu pego um livro e estudo ele pra caramba. Eu leio o mesmo capítulo no mínimo cinco vezes. No mínimo cinco vezes o mesmo capítulo. Por que, que eu faço isso? para entrar na frequência da pessoa que escreveu o livro. É isso que eu faço. Até eu não paro de ler até o momento em que, de fato, eu entendi muito bem com clareza que eu domino aquele capítulo, aquela aquela lição. Enquanto eu não dominar aquela lição, e não vou para a próxima. Peguem isso para, claro, isso é a forma como eu faço. Você faz a forma como você achar melhor, mas não lê apenas livros para você ter como um troféu na sua estante, ah, eu li uma porrada de livro. Você deve entender, tá? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse livro aqui, que Wallace Wallace disse, foi sobre fazer as coisas de uma certa maneira. Todo mundo faz as coisas de uma certa maneira. A pessoa que faz um salário mínimo por mês, ela faz as coisas de uma certa maneira que faz ela manifestar um salário mínimo. A pessoa que faz 100 mil por mês, ela faz as coisas de uma certa maneira que faz ela manifestar 100 mil por mês. De um milhão também, de bilhão também. Então, para você atingir aquele nível que você deseja, você deve fazer as coisas de uma certa maneira. E você só faz isso de uma certa maneira a partir do momento em que você entranha tanto o seu objetivo no seu subconsciente de tal forma que você força ele a pensar de uma certa forma. E você vai agir de uma certa forma. Aqui está o segredo que faz uma pessoa no mesmo bairro fazer milhões e a outra ganha um salário mínimo. É a forma como você enxerga o mundo. Lembre-se disso, percepção. A forma como você enxerga. Isso é, isso é tão poderoso que a, aqui começa a se encaixar. Né? Então, a, qual, que é, qual que é a técnica? Qual que é a grande sacada? Você colocar esse objetivo e você não vai definir esse objetivo sentando 10 minutinhos talvez demore uma semana, entenda? Coloque amor, coloque algo e, e tente não se limitar ao seu estado atual. Não limite o seu desejo principal ao seu estado atual, porque senão você vai pensar sempre coisas que vão te manter no seu estado. Perceba, então, vocês estão vendo esse, esse mapa aqui atrás de mim? Ó, isso aqui chama mapa vital. É um mapa que eu venho desenvolvendo, eu venho estudando sobre desenvolvimento humano há 20 anos. E há 16 anos estudando sobre lei da atração. E eu venho buscando todas as áreas da vida. Eu dediquei a minha vida, nos últimos 8 anos, a só fazer isso. Estudar ensinar. Estudar ensinar. Então, quando você lê um livro, tipo este livro maravilhoso aqui, ó. não sei se você já conhece, conhece esse cara aqui, ó. não leiam, não leiam esse livro estude esse livro. Porque dentro de cada página tem um milhão de coisas que estava na cabeça desse cara que escreveu. Entende? Não tem apenas aquela frasezinha. Ah, entendi a frase. Uma palavra muda tudo. Então, isso daqui que eu, que eu fiz chama mapa vital. Somente meus alunos, quem faz parte das minhas mentorias, tem direito de adquirir esse mapa aqui. Aqui tem a explicação de todas as áreas da vida. Espiritualidade, saúde, relacionamento, e área profissional em detalhes. E dentro dos treinamentos, eu ensino cada detalhe disso aqui. São horas e horas, são quatro horas só para explicar cada coisa dessa daqui. E aqui, ó nesse pedaço, tem o meu mapa vital individual. Aqui é o um mapa vital universal. Todo mundo tem que seguir isso aqui. É igual para todo mundo, porque todo mundo é, vive no mesmo planeta. E existem leis que regem isso tudo. Então, cada área, espiritualidade, as leis do universo, os princípios como que funciona a mente, como que funciona a saúde, relacionamento, as leis do relacionamento, área profissional, carreira e dinheiro. E aqui já começam as minhas definições. O que, que eu quero, quanto eu vou faturar, os lugares que eu vou viajar, tudo isso eu coloco enorme na minha cara, o tempo, tudo. Eu, onde eu fico é nesse escritório, onde eu mais fico na minha vida. Então eu vejo isso aqui todo dia. Eu levanto, dou de cara com ele, leio e já agradeço já é de cara, primeira coisa. Depois de tarde, aí eu paro, olho de novo, vejo outra vez, estou fazendo live, estou com isso aqui. Então, isso está programando a minha mente o tempo todo. Eu uso coisas materiais, por exemplo, eu estou criando dois carros novos agora para mim. E um deles é esse daqui. É uma Z4 da BMW. É um carro espetacular que custa meio milhão de reais. É a minha próxima cocriação. Então, eu comprei até uma miniatura. Para quê? Quanto mais você se acostuma com a riqueza mais a riqueza se acostuma com você. E eu me acostumar com ele. Eu tenho no meu papel de parede a imagem dele. Então, quanto mais eu vou impregnando ele na minha mente, mais natural, quando você se acostuma com o troço, já está programado. E aí você vai ter comportamentos que vão te levar para esse resultado. Isso não vai vir do infinito e pá, brotar na tua garagem, não. Isso não existe. Mas você vai atrair, porque quando você programa o seu subconsciente, o que, que acontece? Agora ele vai vibrar numa frequência específica. Você estava vibrando aqui, na escassez, dificuldade, etc. Agora, você está aqui, vibrando aqui em cima, na frequência do carro. No meu caso, da BMW, você pode ser da casa, do dinheiro, qualquer que seja o seu objetivo, cada um tem um. E por eu vibrar na frequência dele, eu vou atrair pessoas, circunstâncias, ocasiões, lives, que vão Trazer a informação, a situação que eu preciso para poder cocriar e manifestar isso na minha vida. Entende? Não acontece um milagre. Você tem que ter comportamentos. E quanto mais você vai para cima dos seus sonhos, mais os seus sonhos vêm para cima de você. Porque toda ação tem uma reação igual e contrária. Para... Isso é física, gente. Para toda ação existe uma reação igual, só que contrária. Ou seja, quanto mais você vai para cima do teu sonho, mais ele vem para cima de você. Quando você para e fala assim, ai, ah, eu pensei, nossa, eu senti que era real. E estou lá esperando. Se você está esperando, você não está fazendo nada para ir para o seu sonho, você não está com tanto desejo assim. Se não tem tanto desejo, não tem tanta frequência, não tem tanta emoção. Se não tem tanta emoção, não tem emanando quase nada. Você só está pensando naquilo e não emanando pelo seu coração, que é cinco mil vezes mais forte. Então. A atração também vai ser xoxa igual a atuação. Vai ser congruente àquilo que você quer na sua vida. Gamonal, tu falou uma, uma coisa aqui que, que mata a charada total. Fala aquela frase que tu disse antes. Quanto mais você se acostuma com a riqueza... Mais a riqueza se acostuma com você. Escreva isso. Quanto mais eu me acostumo com a riqueza, mais a riqueza se acostuma comigo. Escreva isso. Por que que eu tô falando para você escrever isso? Tem tudo a ver com isso aqui ó. O ponto principal dessa lição de hoje é você se acostumar com o seu objetivo. Por isso visualizá-lo várias e várias vezes. Se eu pudesse dar mais uma dica para você no momento que você escreveu no seu cartãozinho ou uma folha e você deixou visível na sua casa, no seu escritório, no seu carro, não importa. No banheiro, você... né? Cara, eu, eu coloquei muito no banheiro. Quando uhum, eu tava bonito. melhorando a minha autoestima, eu e minha esposa, a gente escreveu no nosso banheiro a seguinte frase, eu sou o suficiente. Show. A gente escreveu de batom no, no espelho, que a gente tava tratando uma área da, da nossa vida. Quanto mais você se acostuma com algo, aquele algo vai se acostumando contigo. Então, voltando novamente, o ponto-chave dessa lição é justamente isso, você se acostumar com tal ideia, ao ponto daquela ideia fazer tanto parte da sua, da sua estrutura psicológica que os seus pensamentos vão, vão ser diferentes, vão começar a mudar. A sua conversa, lembra do exemplo que eu dei antes do, do mercado? Que Eu comecei a falar sobre algumas coisas, eu parei duas filas ao meu redor, me olhando, vendo ou conversando com o cara ali? Você vai ver que as suas conversas vão ser diferentes. Você não vai mais aceitar aquelas, aquelas ideias que antes você aceitava de boa. Porque não faz mais sentido. Acostume-se com o que você quer e o que você quer se acostumará contigo. É como se fosse dois ímãs. Eu não tenho ímãs aqui para dar como exemplo. Mas geralmente o ímã tem dois polos. Né? Geralmente não, eles têm dois polos. Né? Se você colocar os dois ímãs um lado do ou outro, com um polo positivo, o que, que vai acontecer? Eles vão se atrair. Se você virar, deixar um diferente do outro, eles vão se repelir. Você deve estar na mesma frequência, pensando na mesma frequência do objetivo que você deseja. Somente dessa forma você vai atrair o que você quer. Se você pensar o oposto, olha o que acontece. Você repele. Se tem uma coisa que você deve repelir, sabe o que, que é? É a configuração mental limitante. Como que você vai repelir isso? Pensando o oposto positivo. Simples. Lembra do exemplo do café. Lembre-se disso. Isso aqui, isso aqui foi um ponto de virada para mim. Aqui não tem mais café, mas está sujo. Ó, tá vendo? Isso aqui são as crenças limitantes. Coloca embaixo da torneira e deixa lá por pressão o que, que vai acontecer. A água da torneira vai limpar aos poucos e vai colocar o quê? Crenças fortalecedoras ali dentro. Que vão te ajudar nesse processo de mudança, de expansão. Acostume-se com isso. Leia várias e várias vezes. E quando você ler, quando você ver, visualizar na sua casa, você vai fazer duas coisas. Primeiro, agradecer. Agradeça. Segunda coisa, digo o seguinte para você. Já está resolvido na ordem divina. Quando você visualizar, uau, como eu mereço isso. Gratidão. Já está resolvido na ordem divina. Inclusive, é o que está escrito embaixo aqui. Ó. Tem um então... outro detalhe também. Por que, que eu não estou mostrando isso aqui? Uma, porque eu não quero. Segundo, porque, porque não quero. precisa saber. Acabou. Ninguém precisa saber dos seus objetivos. Sabe por quê? Uma, porque ninguém precisa saber dos seus objetivos. Segundo, Posso dar dois motivos para não contar nunca os seus segredos, os seus objetivos, os seus desejos? Vocês querem saber? Aí. Duas fala coisas que extremamente eu importantes. Que eu vou falar. Vai. Do porquê, que, porquê não fazer. É, uma coisa que eu faço aí também é o seguinte, tanto aqui quanto na minha carteira, eu tenho o mesmo desejo, as mesmas coisas. Então, quando eu olho para aquilo ali e leio, eu não leio só. Ah, tá, tá, tá, tá, e leio aquilo, não. Eu me vejo lá como se já fosse. Quando a gente agradece, a gente não agradece porque está indo, a gente agradece porque já é real. Já é. Eu já sinto como se já fosse. Agora anota essas duas coisas, dois motivos para você não contar os seus objetivos. Tem do dois motivos. Um é o seguinte, dependendo do nível de consciência que você estiver, quando você conta para alguém, este alguém vai através do ponto de vista dele dar o pitaco dele, porque você está contando que você quer opinião. Senão fica quieto. Você já tem a tua. Pra que você quer dos outros? Você tem que estar seguro do que você quer e vai. Segura na mão de Deus e vai. E Só vai. isso. Você não precisa da opinião de ninguém. Então, quando o outro te der a opinião dele e for diferente da sua, porque é, na maioria das vezes você vai querer contar pro teu pai, pro teu irmão, pro seu amigo, que, vamos supor que você tenha um desejo, que você foi longe, você pensou alto. E eles são pobres. Quando você falar com eles, vai falar assim, Ih... Ou, às vezes nem falo, só faz assim, só carinho, né? Só carinho. Vai, faz isso não, você é bobo. Vai ficar aí perdendo seu tempo com isso. Sabe o que vai acontecer com a energia que você tava empolgadão? Foi na metade. E quando você conta o seu desejo para alguém, que é a segunda, o segundo motivo, e talvez o mais importante, acontece uma coisa extremamente poderosa. Você já viu quando você está triste, quando você está desanimado, quando você está sofrendo? Você não desabafa com a pessoa? E você não fica mais leve? Você não tira isso de dentro de você e divide com alguém? Quando você faz isso com o seu desejo, também acontece isso. Então, se você já contou, já foi metade da sua energia para o outro. Você dividiu com ele. E ele ainda te mandou energia negativa? Ou seja, metade já te indo embora, o resto da metade vai embora. Aí, o que, que aconteceu neste momento? Este outro que você contou plantou a sementinha do mal na tua cabeça e você come do fruto proibido e começa a ruminar isso o resto do dia. É, mas acho que fulano tá certo. Porque você ainda não tá programado totalmente. Então você vai entrar na vibe do outro e vai falar assim, poxa, a vida tá tão difícil, né? Nossa, cheio de gente aí, ó. Quanta empresa fechou, né? E aí você entra nessa vibe louca e cria um mundo maluco na tua cabeça, gerando uma química hormonal que, ou seja, uma emoção, que faz com que você agora nem queira tanto mais isso. E você não consegue realizar. Tem um detalhezinho interessante dentro disso. Vocês vão sacar agora. Existe uma inteligência muito sutil, que essa inteligência sutil ela foi adquirida ao longo dos milênios. Lembra do exemplo que o Gamonal acabou de dar? Você está você empolgadaço com o objetivo. Você vai lá e conta para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã para o seu cônjuge, quem sabe, que não está na mesma frequência que você. Um sinalzinho, uma viradinha de olho para o lado, que dá esse micro sinal, como você já entende isso ao longo dos milênios, você recebeu essa sutileza, essa inteligência sutil, você vai receber isso. E aquele micro sinal pode fazer com que você se desanime. Então, se você não está... Forte o suficiente dentro da parte de mais ser uma influência do que influenciável, não conte pra ninguém, tá? Na verdade, eu nem indico você contar nunca. Deixa quieto isso. A não ser que você confie mesmo na pessoa, putz, ela tá na mesma frequência que eu e tá tudo bem, ok? Mas, tirando isso, não conte seus objetivos. Entendido? Então, voltando de novo à lição de hoje, que seria a técnica... Escreva o seu objetivo, você não vai conseguir fazer em 10, 15 minutos, no mínimo uma hora para você fazer isso, no mínimo, ok? E provavelmente uma semana em alguns casos, porque você vai pensar, vai repensar. Quando você estiver cansado de pensar sobre o seu objetivo, descanse, deixa quieto. Eu indico você fazer isso hoje à noite, antes de você dormir. Comece, pelo menos hoje, fazer isso. Você não precisa terminar hoje, deixa quieto. No outro dia como você foi dormir com essa informação, o seu subconsciente vai trabalhar a noite inteira em cima disso. No outro dia, já descansado, você vai continuar com a missão de estabelecer um objetivo definido para ti. E quando você tiver estabelecido, escreva. Escreva isso. E visualize várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Por 21 dias? Não, continue. Até que, de fato você consiga ver sinais ao seu redor e dentro de si que aquilo já está resolvido na ordem divina. E você vai sentir mesmo. Vai sentir. É uma paz, é como se fosse uma paz. É difícil de escrever, né, Gamonal? É. Você não acha que vai conseguir. Já é. Você tem certeza. É. sabe? É fé. Não acreditar. É fé. Fé é a certeza de que aquilo já faz parte de você. Então... É um, é um processo natural que você vai fazendo e vai curtindo. não cria ansiedade para fazer isso, só, só curte, curte criar esse objetivo definido, lembra, top, se não for para dar show a gente nem sai de casa, é espetacular, nada de mediocridade, mediocridade já basta a vida inteira ter feito aquilo, e quando a gente fala disso, mediocridade, entendo que a gente também era, por isso a gente está aqui hoje, porque a gente conseguiu quebrar este padrão viciante e vir para a vida espetacular, para a vida extraordinária, tá bom? Renan, é, soltar não é parar de pensar no que você quer. Soltar é ter a certeza de que já é seu. E por isso você não tem ansiedade. Imagina o seguinte... Quando as pessoas falam assim, ah, mas o efeito Zenão se eu ficar pensando nisso o tempo todo? Não, pensar não é o problema, muito pelo contrário, você tem que pensar. Eu penso nos meus desejos o tempo todo, cara, eu vivo aquilo, eu me imagino lá, é uma loucura, é o tempo todo eu falo disso, eu vivencio, é igual quando eu co-criei essa casa aqui em Campos de Jordão. A gente só conversava disso, a gente já se via aqui, entrava no YouTube, via vídeo, eu via me lembro. lugares, sabe, era incrível. Era incrível. Lembra quando eu falava do meu livro, Mizarro? Falando, nossa, meu livro vai ser incrível, lançar, não sei o quê. Aí, porra, demorei quatro anos e meio escrevendo ele, cara. E na hora que veio, foi Brrr. Foi uma loucura. Foi... foi um lançamento, assim, incrível, cara. Foi simplesmente maravilhoso. Então, imagine que você tem água na sua mão, e essa água é sua. É uma água cheia de ouro. Só que aí, quando gera ansiedade, você faz isso, ó. Você aperta. E aí ela se esvai pelas suas... pelos seus dedos. Quando você tem certeza, já é seu. Você só curte, você bebe, você se banha, porque é sua. Então você já está com ela, entendeu? Uhum. Maravilha. Ó, o Renan aqui colocou... Renan não, o Gustavo. Ó. Israel eu comprei recentemente seu, seu curso e em menos de dois meses já tem um testemunho e mudança de vida. Gratidão. Eu... É, Gustavo, gratidão, cara, por estar aqui, por colocar aqui o seu depoimento. É claro que você não, não colocou especificamente o que, que é, né? mas sou muito grato tá, por você se expor e mencionar que, de alguma forma, eu contribuí contigo. Esse é o meu propósito, tá bom? Amigos, da minha parte, seria isso. É muito bacana. A gente gosta, gosta muito de, de contribuir com aquilo que, em algum momento, nós recebemos. Que fez sentido, a gente usou e deu certo. O que foi compartilhado hoje é um desses exemplos. Faça isso. Quanto mais você se acostuma com aquilo que você quer, aquilo que você quer se acostumará contigo. Use este exercício do cartãozinho de agora em diante. tá certo? Tem alguma coisa a propor? Vamos Não, para mim é isso também. Vamos encerrar, até porque foi muita informação hoje. Reveja essa live, eu acho que vale a pena. Reveja, tem muitos detalhes que fazem a diferença aqui. Entenda que tudo que é espetacular, tudo que é incrível, tudo que é excepcional, tudo que é aquela nossa tal coisa... É aquilo que você não tem, porque quando você se acostuma, aquilo deixa de ser tão extraordinário, tão longe, tão incrível. Você acha que o Bill Gates, ele quando ganha um milhão de reais, ele fica empolgadão? Ele tem múltiplos bilhões. Então isso para ele é troco, é como você ganhar um real. entende? Para nós, a mesma diferença, uma das coisas que eu gosto muito é de ter dinheiro. Dinheiro vivo, porque eu só uso cartão. Por causa das milhas também é maravilhoso. Então eu tenho dinheiro vivo aqui na minha mão. Para quê? Para que isso nunca saia da minha cabeça. Mas, sei lá, tem uns 3 mil reais aqui, só em notas de, de 200. Eu gosto de ter isso daqui na minha mão. Eu, senti, eu conto e eu falo assim. Isso é natural para mim. Eu me acostumo cada vez com isso mais, para nunca que eu me desacostume com o dinheiro, com entender. Porque isso é um símbolo só. Isso é só um papel, gente. Mas isso, esse símbolo, ele simboliza a nossa possibilidade de troca. Então, quanto mais você se acostuma com isso aqui, mais isso aqui se acostuma comigo também. E mais disso vem para mim o tempo todo. Então, isso fica aqui na minha cara, esse bolo de dinheiro aqui, só para eu me acostumar com ele. Entende? É um, é um dinheiro que ele está ali com essa função. Você fala, ah, mas devia investir esses 3 mil reais. Gente, 3 mil reais não é dinheiro, não é muito dinheiro. Então não faz diferença para mim ter esse dinheiro aqui. Ele tem muito mais função no meu subconsciente do que lá no banco gerando micharia todo mês. tá? Então tem muitos outros lá fazendo isso já. Entendeu? Então esse aqui, essa é a função. Então é isso. Vejam, revejam, quem ainda não me segue, clica, digita aí no YouTube Luiz Gamonal, me segue, se inscreve Adiciona lá, clica no sininho. E quem ainda não segue o Misael Michel, clica lá no canal dele, se inscreva no canal. Tem muito conteúdo incrível. Entenda que, apesar da gente falar sobre o mesmo assunto, nós temos às vezes pontos de vista diferentes que encaixam com o seu jeito de pensar. Então, se você tem pessoas que você fala assim, pô, me identifiquei com esse cara, gostei do jeito dele de explicar, segue ali. Se você não se identifica com as pessoas, não fica seguindo um monte de gente, porque começa a falar umas coisas meio malucas sobre a lei da atração, sobre a lei do par, te iludindo aí. Então, vem para cá, a vem pro canal. canal, veja o primeiro vídeo do meu canal, que é o perigo da lei da atração. Você vai ver uma diferença absurda, você vai entender o processo de, de evolução, expansão da consciência, como fazer para ter essa mudança aí também, e vem pro grupo VIP do Misael aí para você ter aproveitar essa grande oportunidade e ganhar esses dois presentes, tá bom? Beijão no coração de vocês. Misael, como sempre, grande honra, grande prazer estar aqui contigo. A gente precisa fazer mais lives juntos, é sempre maravilhoso. E melhora essa voz aí, tá? Tamo junto, rapaz. Amigos, gratidão pela presença. Sabe que eu sou muito grato pela vida de cada um. Agradeço pelo tempo que vocês investiram aqui. É, não valeria de nada, né? a gente tem um conhecimento que a gente tem se a gente não pudesse compartilhar. Então, o que a gente está fazendo hoje é justamente usando do nosso dom da prosperidade, que é receber, gerar e compartilhar. Esse é o nosso objetivo. Peguem o que foi compartilhado hoje, não fiquem apenas para vocês, peguem isso e compartilhem. Quando a gente fala sobre compartilhar, não é apenas clicar no botãozinho de compartilhar, não é isso, mas entranhem essas informações de tal forma na estrutura psicológica de, de, de cada um, até que vocês dominem isso e compartilhem o nível de consciência que hoje, principalmente o Brasil, né? como a gente mora no Brasil, que o nível de consciência que as pessoas vivem hoje é porque a gente não compartilha da forma como deveria compartilhar esse tipo de assunto. A gente vê muitos canais aí falando bobagem, com milhões de visualizações que não, não aproveitem nada para a sua vida. Mas quando a gente discute sobre uns assuntos que, de fato, vão contribuir tanto para você, para a sua família, assim como na comunidade em que você mora, as pessoas deixam quieto isso. Então, compartilhe isso com mais pessoas. Entranhe isso de tal forma, ao ponto de vocês dominarem e compartilharem. Essa é a verdadeira prosperidade. A que gera, mantém e compartilha. Forte abraço, fiquem com Deus tchau. e a gente se fala em breve. Tamo junto. Beijão para vocês. Tchau, tchau.